Então, fala Craft -Sit". Bom, este é o vigésimo episódio da, série, da minha série de Outlast. Uh, eu não gravei no mesmo dia do outro, tá? Eu disse que eu ia gravar, mas no fim eu não acabei não conseguindo gravar. O uh, que, que eu tenho que falar sobre esse episódio? Esse episódio foi um pouco. foi bem tenso pelo fato de eu estar sem câmera, né? Então foi tenso. Por mais que ele seja curto, ele é bem curto, ele ficou com. Pelo que eu tô vendo, ele ficou com uns 5 minutos de bruto, mas na edição eu acho que eu, levo, que eu vou diminuir para 4, provavelmente. Porque sempre grava algumas coisinhas a mais, pá Então, é, ele ficou com 5 minutos de bruto E provavelmente ele vai estar tá com uns 4 minutos e pouco aí No YouTube Então, é uh, Foi um pouco tenso, por mais que seja pequeno Porque eu, pelo fato de eu estar sem câmera Então eu não podia ir nos lugares escuros e pá uh, ficou... Tem uma parte do jogo que começou a fazer o barulho do Outrider lá E eu fiquei meio tipo, ué Como assim? E... Teve um susto que era pra mim ter levado o susto, mas eu acabei não levando. Ah, eu peguei esse susto, eu dei um predict nesse susto e acabei não levando, tava preparado pra esse susto. Caraca, eu já tô fazendo um minuto de intro, olha isso, gente. E bom, uh, vamos pra gameplay, obviamente, depois do aviso. Pronto, dando aviso aí, agora eu deixo respeito o aviso aí, ok? Ó, tô de olho em de, você. Tô de, tô, tô de olho em você. É, então, é. Vamos pra gameplay. Valeu. -se. Eu não sei mais. Valeu. -se, falou. E fui. Tchau. Tem mais a câmera, eu tinha perdido a câmera no último episódio De verdade Nem sei se tava me pegando bem na câmera Mas ok Ai Uma lagada eu acho, que, eu acho que eu não posso ir pra cá, né Ah É, não, não posso Mas não tinha um cara aparecendo ali no último vídeo minha câmera caiu onde Caiu aqui no meio Então vou ter que descer Vou ter que ir na claridade Não tem outro lugar pra mim só tá Meu fone só tá funcionando lá direito Ok Vai vir aqui atrás de mim, não tô ligado foi? Oh, caramba, um gol, velho Nem sei se meu ordem tá pegando bem Pera, deixa eu ajeitar aqui Pronto Agora deveria tá Tá, ali tem claridade, não né? Já pra que eu vou Ali não Ah, de novo esse barulho do All Rider, velho chuveiro ligado se eu ver é onde deve tá minha câmera ah, você tá me zoando que ela caiu aí embaixo, mano, que câmera forte é essa Beto? se eu pegar a câmera que ela nem tá funcionando isso é louco olha a altura que ela caiu Não é que ela tá aqui tanto que eu não vi, né não, ela tá ah, deve ter perto pra cá mas você é louco, mano. A câmera mais resistente do mundo. Sai, sai O Quem é que vai vir atrás de mim? Eita, eu pulo aí e ele voltou. Eu vim pro foot. onde é que eu tenho que ir, exatamente. vou levar o assunto porque ele tá ali, escondido ali, né? Eu disse! Ah, caramba! Tá, caraca! Nossa, mano, foi muito previsível isso. Foi tão previsível assim, na verdade, eu tenho que perguntar, porque eu não sei. Foi um predict que eu dei assim, meio low. Ai, meu Deus do céu, velho. Cadê minha câmera, mano? Onde é que eu tô? Putz, aqui tá escuro pra caramba. Nem sei onde eu tô, eu vou cair. Minha câmera! Ah, você tá me zoando que ela caiu aqui certinho.